Oi malta, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo. E malta, hoje vamos jogar Minecraft novamente. Malta, voltei. Olhem só, já estamos aqui. E para quem não se lembra, o último episódio de Minecraft 1.16 foi horrível. É isso, foi horrível. É, foi uma das piores coisas. Mas o que é que hoje vamos tentar fazer? Hoje vamos tentar ter montes de coisas de volta para conseguirmos fazer um flint and steel e aí buscar o resto das coisas do, do portal do Nether, tá? Porque eu esqueci-me das coisas lá, destruí o tal portal eu fiquei bué triste e agora não tenho as minhas coisas de volta. Malta, voltando aqui. Pronto. E agora vamos precisar de muitas madeiras. Então, bora lá. Pronto. Já tenho isto. Mas sabem qual é o bom disto, malta? É que eu não esqueci de trazer as minhas ferramentas. Primeiro é... Já depois aqui é, é pronto. Está tudo em ordem. Ó, oh, dois ver youtubers não têm isto em ordem. O menu. Pronto. Vamos lá apanhar tudo, tudo, tudo, Ainda vamos precisar de uma casa aqui. Era se fosse ter o um Minecraft 1.16, mas não vai ser mesmo. Tejamos aqui fora. Claro que não vai dar para vermos as coisas novas, mas uh, o, assim o objetivo desta série vai ser entrarmos para o Nether e vermos o resto. E claro, fazer as coisas normais, não é de crer. Vá! O que é que era preciso para ter o Flint and Steel? Bora lá! Olha, já está ali o Flint and Steel. Ah, ó, lingotes de ferro. Sílex. Eu tinha montes de. Uh, tinha dois inscans lá, esqueci dos dois. Silex, vou fazer Silex. Ah, Silex, ok. Vamos precisar de Gravel. Vamos lá viajar. Ah. Para isso, antes de irmos, como eu não vou precisar desta madeira. Vou fazer isto, tá mal? Para saberem que, para saber que eu estou aqui. Malta, isto foi muito arriscado. Malta, ainda tenho uma escolha. Vamos lá ver se resulta. T barra. Que Arroba P. Vamos lá ver. Por favor! Malta! Voltem ao Nether! Yes! Yes! Yes! Pelo menos tenho madeiras normais. Voltei com madeiras normais. e tem outra crafting. Ok. Uh, mesmo sendo do Nether, aquelas madeiras, eu posso sempre pôr madeiras normais. E eu também gostava também de tro trocar isto assim. Porque isto não parece assim tantas madeiras. Tá? Assim parece. Bora lá. Pronto. Ah, estava assustado. Vai lá que tem isto, malta. Se não tivesse... Estava feito. Pronto. O que é que nós precisamos de pôr lá? Pitas de ouro. É sempre melhor ter um isqueiro à mão. É. Nós sabemos porquê. A uh, quarto. Ah, sabem o que, é que eu posso fazer agora? O que eu queria. Vamos ali. Ali fora. Ali fora está aqui a porta principal. Vamos aqui. Ai. Pronto, já temos. E agora podemos adicionar aqui algumas, né? Olha aqui, outra. Pronto, assim temos mais árvores. Nossas, tá? Vem. Olha aqui, outra árvore. Vem? Já volto. Malta continuando, olhem só como ficou. Está muito giro, olhem. E posso adicionar aqui algumas. Vem? Olha ali. Vem, fica muito giro. Vem agora. Isto também faz parte da floresta, Carmenzinha. Se eu estiver a dizer bem. Isto está a tapar o caminho. Tapar muito o caminho. Olhem só como é que ficou. Ai não. Bolas. Vamos ter que subir. Tive uma ideia, malta. Para este episódio, não só. Uh, eu já sei qual é que vai ser o título, mas... Uh, o que é que podemos fazer? Podemos fazer uma escada, pois é, uma escada de netherrack. Bora lá aqui. Bora. A picareta é o que usamos mais, olhem só. <coughs> olhem só, malta. Como é que ela já está? Só quer mais nove. Pronto. Está tudo bem. Pera. Ah. Ah. O que é que eu agora vou fazer? Mata. Eu venho aqui. E eu quero passar para o outro lado também. Tenho que buscar isto. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. aqui. Meu menos já está a ficar horrível. E agora passamos para o outro lado. Por que, é que eu quero este corpo? Não faz sentido. Bora lá. Vem. Eu gostei muito. Está muito giro. F. Muito... F. Olhem aqui um monte de coisas. Isto não me vai malta. O caminho tem que ficar livre. Ai, malta. Olhem. Mas estas não podem ser quebradas, tá? Estas aqui, estas plantas. Estas árvores. Não podem ser. Eu não quero. Aí ah, já terminou. e não vou gastar todos os blocos, tá? Malta, Malta. Olha só. Basta só encontrarmos a terra. Ok, mas bora lá. Espera lá, vamos lá ver se cresce. Agora... Nope, não cresce. Temos que organizar o nosso menu, malta. Temos que organizar aqui coisas. Não vejamos, não tem Não, não tenho Parece que não tem mais nada, de resto vai tudo para o bolo normal Ai, esqueci Ter sempre à mão O que é que nós vamos precisar de levar mais? Ah, está deformada, é por isso que não dá, cara. Okay. Pena. Pena. Bora lá então. Está se... tudo. Ah não, eu acho que não... Tá, tá. Isto é para. Mas malta, acabou por ficar tudo bem. Eu tenho que me livrar muito desta esquina. Tá, eu acho que não tenho tempo. Se tivesse eu já não tinha esta skin, não esta skin, eu não sou uma miúda porque é que o minecraft é comigo, eu não sei, mas malta ficamos por aqui no vídeo de hoje, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram claro deixem o vosso like se não gostaram, não é preciso deixarem nada, mas se não gostaram também deixem o feedback aí embaixo do vídeo, nos comentários dizer, o que é que faltou, nas vídeos, etc. E claro, inscrevam-se no meu canal do Youtube. Para, para receberem Todos os vídeos é preciso ativarem o sininho das notificações. Também eu tive uma ver e dá para ter as notificações no computador. Ou seja, não é só no telemóvel. Só demorei muito tempo a perceber isso. Porque não sabia. Muitas vezes e não aparecia nada. Mas eu resolvi esse problema e já está tudo bem. Nada, vemos por aqui no vídeo. De hoje. Tchau!